Estou muito feliz de ter todos vocês aqui, das histórias de coragem, mulheres defendendo a água e a terra no Canadá e do Brasil, uma iniciativa do Cairos. Vamos começar esse evento criar um espaço seguro para compartilhar as histórias. Estou aqui no território dos meus ancestrais, em Algonquin que fica na parte leste do Canadá. Antes de começar, vou fazer alguns anúncios técnicos. Essa sessão está sendo gravada. Essa gravação vai estar disponível no site do Cairos nos próximos dias. Vai haver interpretação simultânea e consecutiva. Então, se você precisar de interpretação, na parte inferior da tela tem um ícone de globo, Lá você pode escolher o idioma o qual você deseja escutar. Se você entende os dois idiomas, você não precisa de interpretação, pode deixar desligado, mas se quiser, pode usar a interpretação. Por solicitação da Avelin, ela vai usar o intérprete próprio, que vai interpretar suas falas de forma consecutiva. Pedimos que os panelistas falem um pouquinho mais devagar que o, que o padrão, para que os intérpretes tenham tempo amplo, amplo para traduzir. Vai haver uma sessão de perguntas e respostas. Então, por favor, use a caixinha de perguntas e respostas para fazer suas perguntas, que serão respondidas mais tarde. Lembrem-se que está sendo a sessão está sendo gravada em vários idiomas. Desde 2014, o Carus Canadá, uma iniciativa ecumênica tem, tem foco na extração de recursos no Canadá e no, o Caros, O Carus trabalha em organiza em em comunhão com outras organizações e trazemos visibilidade para o trabalho das mulheres na defesa, na, na defesa do meio ambiente e do, da comunidade. Também pressionamos para trazer mais igualdade para as mulheres, como mecanismos como informação e estipulações como das Nações Unidas dos Direitos das pessoas, das mulheres e dos indígenas. O Cairo também, também interfere nas, nas, nas organizações estrangeiras. Estamos muito felizes que vocês estão todos aqui. Isso é uma continuação de algo que começou em novembro de 2019. O Cairo lançou sua primeira parte da plataforma em 2019, que é a plataforma MERI. Nós apoiamos, apoiamos a troca de informações e os impactos de gênero na restração de, de recursos. A primeira fase de novembro se concentrou basicamente na América do Sul. Essa segunda fase é mais concentrada no Canadá, e ela vai ser lançada no Dia Nacional dos Povos Indígenas. Estamos muito honrados de ter aqui hoje quatro pessoas muito importantes na proteção da Mãe Terra. Alma Brooks, a avó da nação Volastokil, que trabalha com a questão dos impactos de gênero na extração de recursos, também temos a Dorine Bernardi, que é a avó do, do movimento de base da nação Mickey Mac. Infelizmente, ela ainda não entrou por problemas técnicos, mas provavelmente na próxima. Também temos a Loretta Williams. Ela é a presidente das Mulheres das Primeiras Nações Defendendo a Mineração Responsável. E também temos a Avelin Bunyaká, que é. Da nação Kambiwa, da tribo Kambiwa, especializada em gênero, raça, estudos religiosos, mulheres e direitos das mulheres. Ela fundou para nações indígenas que ajuda mais de 100 famílias. E é a primeira mulher indígena a ocupar uma posição no parlamento como vereadora. Ela só foi eleita em 2016 na cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Hoje temos uma pessoa muito especial moderando, que é a Sherry Pictou. Ela é professora assistente de estudos das mulheres da Universidade de Monte São Vicente, e vai entrar na Universidade de Delvus como professora de Direito. Ela é uma mulher miquimau da comunidade Lissiktuk, que significa a água que corta os rochedos altos, e conhecida como a primeira nação do Rio do Urso. Também ajudem apoios de também colaborem ações de extração de recursos e agradeço a todos por estarem aqui hoje. Perdão, sempre me perco na hora de tirar do mudo. Obrigada a todos. Tenho muita honra de estar aqui. Temos muitos participantes. Eu só quero reconhecer que eu sou do território Micmac, que é nossa terra ancestral, junto com nossa avó Alma Brooks. E quero reconhecer E pedir a todos que reconheçam, onde quer que vocês estejam, que pensem que essa é uma terra indígena ancestral. Pensem nisso, onde quer que vocês estejam. Temos aqui a Loreta da Colômbia Britânica, que hoje é conhecido como a Colômbia Britânica. E sei que ela vai falar mais sobre a terra dos ancestrais dela. E é interessante trazermos isso à tona. É importante reconhecermos essas terras ancestrais no mundo todo, inclusive na América do Sul. A discussão de hoje foi organizada em duas rodadas. Há algumas perguntas predeterminadas e cada panelista vai ter de cinco a seis minutos para responder às perguntas, cada panelista será notificado. Eles serão notificados no chat do Zoom. E depois das duas rodadas, quando terminarmos, vamos ter um mundo de perguntas e respostas. Algumas das suas respostas vão ser repassadas aos panelistas. Então, se você tiver perguntas, pode usar a, a caixinha de perguntas e respostas no, na parte inferior da tela. Eu tenho uma situação difícil aqui como moderador moderadora, porque eu acabo sendo a pessoa que é cortada em vez de cortar os outros. Então, vamos ouvir aos panelistas. E se chegar o tempo limite, vou tentar é, falar pela caixinha de texto que está acabando o tempo para que vocês possam prosseguir. Tudo bem? A primeira pergunta é a seguinte: são duas perguntas. Como você se envolveu na defesa de terras, na defesa de terras e de água? E qual conselho você daria para outras mulheres que estão protegendo a terra e a água? Vamos começar com a Alma. Alma, você está no mudo. Agora está funcionando. Vocês estão me ouvindo? A primeira pergunta, vou tentar responder. Eu sou filha de um fazendeiro. Desde tenho a idade, eu tenho uma forte conexão com a terra e com a água. A fazenda em que vivíamos era no era num dos grandes lagos, que era um pedaço do paraíso. era uma fazenda mista, vivíamos, ah, vivíamos totalmente da terra. Meu pai adorava trabalhar, trabalhava do amanhecer ao anoitecer, e só íamos até a cidade para comprar comida ou qualquer coisa duas vezes por ano. Uma vez antes do Natal e outra vez na primavera. Mas além disso, nós nunca Nunca íamos a uma loja ou a cidade. Ao crescer, comecei a observar o seguinte. Na época da minha mãe, eu via as pessoas falando sobre a água de um belo rio e que era possível beber a água desse rio o rio Volastequil. E lembro-me bem, a partir do momento em que não era mais seguro beber água do rio, porque você adoeceria. E lembro dos ancestrais falando disso, dos anciãos falando disso, porque os rios ficaram tão poluídos que não podíamos mais beber água dele. Outra coisa que eu observei ao crescer foi que começaram as a um, borrifar dedetizante dedet, um, repelente dedetizar toda a propriedade meu pai passava meu pai passava por animais que só estavam ali e acabavam acabavam se contaminando com o veneno. Então, as raposas ingeriam esses animais já contaminados, contaminados e acabavam também morrendo por conta da co contaminação por DDT. Meu primeiro envolvimento ativo foi quando descobrimos o seguinte. Uma empresa de energia do Texas, a Southwest Energy, veio... Para o nosso território fazer a prática do fracking, que é perfuração de petróleo. E aquilo causava terremotos na área, além de contaminar a água subterrânea. E nem é preciso dizer que foram as mulheres indígenas que estavam ali na linha de frente da batalha nessa época. Fechamos estradas e nos fizemos ser ouvidos em sessões no qual o tema estava sendo promovido. Deixamos claro que não queríamos que isso fosse feito em nosso território. E estávamos lá para proteger a água e nossa terra. Então foram alguns anos de ações bem agressivas que foram tomadas para tentar impedir que essa empresa continuasse. E conseguimos remover essa empresa do nosso território, eles tiveram que voltar para casa. E depois ouvimos que queriam abrir uma mina aberta bem no coração do nosso território Volastaquil. queriam abrir uma mina, então no, é, foram bastante, foram muitas mulheres e até alguns homens também para aquela área onde abririam a mina e fizemos um grande acampamento lá. E lá faríamos um assentamento que era para ser o maior do mundo. Até o dia de hoje, ainda há ocupação naquela área. Eu não sei uh, como se está agora, mas sei que não começaram a abrir a mina ainda. E a detetização que acontecia em nosso território, Nova Brunswick está saturada com a detetização, está envenenando a água, a terra, nossas medicinas. Nós estamos falando há mais de 100 anos. E agora vem esse vírus, pelo qual temos que ter bastante respeito mas os anciãos já estão dizendo que essa é a Terra se ajudando da, última, da única maneira que conseguiu. Para que, para que fomos forçados a parar e refletir. E é isso que devemos fazer. O que queremos? Que caminho queremos para o futuro? E como esse vírus, tão pequeno, fechou tudo, a Terra está se curando. Algumas espécies estão muito felizes. Pois as chances de algumas espécies serem erradicadas da Terra de uma vez. Isso é uma mensagem da Terra. E se nós não escutarmos, é bom nos prepararmos para mais ou pior do que estamos vendo agora. A Terra não vai se permitir ser destruída pelas mãos de gente tola. Alma, você pode dar o conselho que você daria para outros protetores da Terra? Women, uh, land Você pode dar uns conselhos para outras defensoras da terra? Acho que todas nós temos a obrigação de nos fazer ser ouvida, ou ouvidas, proteger a água e a terra para as futuras gerações. Todas as ações vão contar, todas as pequenas ações, e uma das coisas que temos advocado, que temos dito para as pessoas, é começar a plantar sua própria comida. Busque sementes originais para que você possa replantar no ano seguinte. Oferecer segurança alimentícia é uma das maneiras de se ajudar. Encontrar uma, um lote de terra que você pode proteger também é uma ótima maneira de se ajudar. Muito obrigada, Alma. É a Aveline, do Brasil. Evelyn para quem quiser ouvir a interpretação em inglês, aperte o botão do inglês. Ok. Puranga Karuka, eu sou a Good afternoon. I am Bunhaka Cambioá. Eu sou da etnia cambiuá. I'm from the. the Kambiwa people. E, a, e o meu povo vem de uma região com muita pouca água. É uma and, região de Caatinga. And my people come from a very harsh environment. There's little water there. A região de Caatinga é como se fosse uma, um sertão, uma savana the region I'm from is, is like a desert like a savannah, it's very dread no brasil nós temos mais de 305 povos in brazil we have more than 300 uh, indigenous tribes entre sul e norte and essa diversidade étnica é is very grande From north to south, and this diversity in the ethnicity of the people of the indigenous people is very large. In todos os biomas brasileiros, caatinga, mata atlântica, Amazônia, cerrado. No environment here in Brazil: caatinga, cerrado, floresta amazônica. Amazon forest. forest. Nós há 520 anos, viemos resistindo a essa colonização, a essa invasão e esse modelo de desenvolvimento que nos fere diretamente enquanto povos indígenas. Por mais de 500 anos, nós contra indígenas aqui no Brasil. Nesse momento, a população brasileira indígena que vivem em grandes centros são 38% dos indígenas do Brasil. E agora, we have 38% of the indigenous people in Brazil living in big cities. Por causa dessa mineração, dessa exploração da mãe terra, dessa devastação e das grandes das grandes fazendas do agronegócio. Because of this devastation, this deforestation that comes from the, the farm business, we indigenous people had to move, had to migrate to big cities. E quando nós fazemos essa migração forçada por causa da mineração, por causa dessas agressões à mãe terra, nós tentamos proteger a mãe terra por outros meios também que não apenas a luta no território tradicional. E, because of this mining problem, this forest problem, we have to protect and we have to organize ourselves. Nós então tivemos uma grande migração para o sudeste do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. So we had a big migration to the southeast of Brazil, São Paulo, Rio de Janeiro. Minas Gerais. E aqui eu estou em Minas Gerais, um estado em que está sendo completamente devastado pela mineração. And now I live here in Minas Gerais, a Brazilian state that is being, that has a big problem with mining. Uma uma das grandes predadoras do estado é uma companhia internacional, uma multinacional chamada Vale. One of the biggest predators here in Minas Gerais is a international company called Vale. A Vale ela minera é, minério de ferro e devasta as montanhas e águas de Minas. E nós tivemos dois crimes grandes recentemente. The Vale, the company Vale devastates with its mining minha action and also devastates the water or waters. Nós perdemos dois rios. O rio doce, que era chamado rio Watu pelo povo Krenak. We lost two rivers. One was a sacred river called Watu. E o rio Paraupeba. Recentemente, por mais um crime da Vale, um rompimento de barragem de rejeitos que matou muitas pessoas, destruiu o rio e o nosso Yanderecó. And the other river was called Paraopeba. And recently, we had a 10 disaster that killed our river E o nosso Yanderecó. And Yanderecó. It's an indígena word for good living, for way of living with harmony in nature. Dessa forma, a gente se organizou para manter a vida, o nosso Niandereco, mesmo fora do território tradicional, e lutamos contra a mineração. Entendemos que não existe mineração não predatória, e no atual governo em que nós brasileiras estamos vivendo, o atual presidente ele está autorizando a mineração em terras indígenas. Nós estamos numa luta muito grande e quero agradecer a oportunidade de falar dela aqui. So we are fighting to keep our way of life or yon against this actual government here in Brazil And, uh, você está falando muito, Sepetu. Esse presidente atual e and, quer legalizar. E esse presidente quer legalizar a the e a deforestação aqui no Brasil. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada. Obrigada falar um pouquinho de... Evelyn? eu não sou profissional assim, não. Evelyn could you take a, just very briefly uh, provide make a statement maybe what advice would you give to other land women land defenders sorry não, não entendi She said she couldn't understand if you could please repeat the question. <laughs> um, que conselho você daria para outras defensoras da terra? Assim. Sim. What kind of advice or guidance would she give to other women? Com base em tudo que você viveu no Brasil, que conselho você daria para as mulheres que estão em outros lugares do mundo, defendendo sua terra e sua água. Sim. Primeiro, autoproteção. Nós precisamos nos proteger. First, self protection. We need to protect ourselves. Precisamos nos alimentar, dormir, tentar o máximo manter a saúde mental e emocional. We need to keep yourselves healthy. We need to eat well. We need to sleep well. Keep our mental health, our body health. E manter a nossa conexão espiritual com a Mãe Terra. And keep our with Earth. Porque essa luta são contra poderes muito maiores do que nós. Porque esta luta é contra uma força que é maior do que nós, Com muito mais dinheiro, recurso, with much more money, resources, E muita raiva que eles têm de tudo que é vivo e tudo que a Mãe Terra nos deu e criou. E muita raiva que eles têm contra tudo que all that is que a Mãe Terra nos deu us. Então precisamos okay. estar fortes nos curarmos para ajudarmos a curar outras mulheres que continuamos nos curando junto com a Mãe Terra. So we need to keep strong to heal ourselves in order to heal another women to help us heal together. Okay, thank you so much, Evelyn. Muito obrigada, Catherine. Uh, obrigada, Catherine. Okay, so now we'll go to The West Coast. Em seguida, vamos para a Costa Oeste. Próxima pessoa é a Loreta. Loreta, não tivemos a chance de nos um, de conversar antes, mas estou muito feliz de recebê-la aqui. Eu estava no mudo. Olá, pessoal. Obrigada por me convidarem. Agradeço pelas duas histórias que pudemos ouvir. Ouvi histórias de lutas assim no mundo todo. Meu nome é Loreta Williams. Eu sou da nação Hany que é uma das uma de 50 nações das primeiras nações. Nossa terra é muito pura, protegemos muito a terra e nosso rio. E toda a zona de montanhas costeira da costa oeste. Temos água muito limpa, podemos beber de nossas fontes, de nossos rios, e sempre protegeremos isso. Isso é que eu aprendi com meus avós. Desde a idade. Protegemos o que precisamos, você protege sua água, protege a vida animal, porque eles também protegem você. Então eu cresci assim: você só pega o que você precisa, nunca pega demais. Nossa batalha vem acontecendo desde 1864. Tivemos uma guerra em nosso território. Estavam construindo uma estrada por conta do, da corrida do ouro na época. E primeiramente, nossa, nosso povo ajudou na construção dessa estrada, mas em pouco tempo os construtores começaram a desrespeitar nossas mulheres, a sequestrá-las, levá-las de suas famílias. Então naquela época, o nosso povo começou a proteger a terra. E aquela estrada acabou por nunca ser construída. Então, desde cedo, já estamos protegendo a terra. E eu tento proteger a terra tão fortemente quanto os meus ancestrais. E é por isso que eu, sou, eu estou com as mulheres das primeiras nações, defendendo a, a mineração responsável, porque há mineradoras na nossa área, e eu ajudo as mulheres, principalmente da Colômbia Britânica, que têm falta de recursos. E para mim tem sido 15 anos na defesa das terras contra as mineradoras que querem construir minas de ouro e cobre abertas. Queremos proteger nossa água e essas minas teriam impactado nossa água. E protegemos a água porque temos o salmão, Voltando para fazer a desova todo ano. Temos coisas acontecendo aqui na Colômbia Britânica todo ano. Em novembro de 2019, tivemos a Declaração das Nações Unidas dos Direitos dos Povos Indígenas, que protegeria os direitos humanos das populações indígenas. Isso é uma forma de reconciliação. E agora serão criadas leis para harmonizar nesse processo. Estamos, estamos cobrando esse trabalho, pois eles fizeram promessas para todas as populações indígenas, mas ainda enfrentamos dificuldades. Isso porque os projetos que começaram antes de novembro de 2019 não, não foram tão bem, mas recebemos algumas boas notícias recentemente que agora podemos comemorar. Conseguimos proteger nossa terra com sucesso. E tivemos outras coisas acontecendo também. Houve um dejeito de minério, uma represa de dejeitos de minério, que, de rejeitos de minérios que se rompeu, e ainda estamos há anos tentando receber a indenização por isso. Todo mundo sai leso. E o conselho que eu gostaria de dar para outras defensoras da terra é continuem lutando, mantenham a resistência. O futuro das gerações seguintes depende de nós, depende de que sigamos lutando. Estamos aqui em solidariedade. Quando protegemos a terra e a conexão com a terra... Isso é muito importante por conta da linguagem, da conexão que vem com aquela terra. Tudo em relação à terra é importante para que você também tenha conexão com seu povo. Então, ocupe essa terra, deixe sua presença ser notada, construa tendas, cante suas canções. E essas são as minhas palavras, minha última, minha última mensagem: estamos todos aqui em solidariedade. Muito obrigada, Loreta. Tem realmente muitas coisas acontecendo na Colômbia Britânica agora, e estamos, estamos de olho nisso e agradeço muito pela. por isso. Agora começaremos a segunda rodada de perguntas. Começaremos com a Alma. E você já respondeu parcialmente essa pergunta, Alma. Quais medidas você gostaria que fossem adotadas pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas na defesa da terra e da água? Você escuta histórias semelhantes dos povos indígenas no mundo todo. E eu digo, a Terra precisa da gente agora. Precisamos da Terra, a Terra precisa da gente, tanto quanto a gente precisa dela. E eu diria que é muito importante continuar praticando o nosso meio de vida. cultivar nosso próprio alimento. Segurança alimentar é importante. Praticar as cerimônias de suas culturas, dos seus povos. Seguir as instruções originais e se você não sabe quais são, descubra. Acredito que todos os povos foram receberam instruções o início dos tempos. Quando os povos foram colocados nos quatro cantos da Terra, cada um deles recebeu, recebeu um pacote com tudo o que precisava para viver uma vida abundante e feliz aqui na Terra. Então, precisamos encontrar esses caminhos, essas informações que foram dadas e voltar aos antigos modos de vida. Dessa forma, as pessoas vão se reconectar espiritualmente à Terra e a, e a todas as outras coisas vivas. Em nossas cerimônias, nós reconhecemos todas as nossas relações com o mundo natural. Obrigada.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 As pessoas precisam saber ao redor do mundo o que está acontecendo com as fontes de água, com a comida que elas comem. The people around the world needs to know what happens about their food, about the water they take. Ah, desculpe, estava desligado o microfone. É, então, a, a saber que essa essa água vem de uma ponte, ela não é comprada em um supermercado. É importante saber que essa água vem de um resorte. Não é uma ponte de botão. E existem pessoas que vivem diretamente dessa relação com a Mãe Terra. Estão produzindo alimentos, cuidando das nascentes. E há pessoas que vivem diretamente dessas resorte. E o racismo ambiental nos atinge diretamente, então as terras que são devastadas atinge o povo indígena, mas também atingem o mundo inteiro. E esse racismo ambiental é relacionado a todos, não aos indígenas, a e essa luta pela Mãe Terra é a luta de todos. Esse processo de conscientização através das mídias, das redes sociais, das manifestações, das nossas entradas em políticas para fazer projetos de lei que protejam a Mãe Terra e aos seus povos. E essa luta é para todos mundo. We need to use all the tools that we have in hands, like these social media and fight for the civil council. Every every place we could fight, we need to fight. Lutar, inclusive, é, nos parlamentos, para que haja presença dos povos originários. And we need to fight even in congress. So we need to be represented for indigenous people. Para que a gente possa garantir so that we can guarantee, de um, dentro de uma constituição feita por brancos inside a constitution made by white people and for white people, que os povos da terra tenham direito that the people from mother earth have the rights e que a mãe terra tenha direito. And even mother earth Has rights. Se essa for uma luta de todo, fights, Vai ser um despertar. Esse, eu faço o convite para um despertamento. So I, may, I make this invitation for an awakening. Através da nossa força ancestral, dos nossos rituais sagrados. Our sacred rituals. E da nossa missão. And our mission. Como a avó alma falou, as grandmother alma talked. Talk temos os recursos para vivermos em nossa terra. We have the resources to live here on earth. Mas estamos sendo atacados fortemente. But you are being strongly attacked. e vamos ter que sensibilizar as And outras pessoas que não se sentem conectados para que se juntem a nós nessa luta so they come with us in this fight. sabendo que se a água acaba para os povos indígenas being known that if the water runs out for the indigenous people, acaba para o resto do mundo. It runs out for all the world. Nós no Brasil, we here in Brazil, temos a maior população indígena do mundo. We have the biggest indigenous people in the world. E somos, e somos os maiores guardiões, guardiões. And we are, and we are the biggest da floresta of the e forest. de toda a mãe terra. Estamos mothers, sofrendo diretamente com o atual governo que tem financiado o desmatamento que é a maior causa that is the biggest cause. De aquecimento global, global, of global warming. E também tem autorizado and also has authorized. Mineração em larga escala, mining in the biggest scale. Dentro de territórios tradicionais indígenas. Inside precisamos indigenous territories. So we need So we need to touch Toda a sociedade. All para que se sinta parte. So it feels part, responsável it feels part, nessa luta. E também atingida part, diretamente. Involved, por toda essa destruição. With all this destruction. Cueca turité. Thank you. Muito obrigada. Obrigada, obrigada Avelyn. Obrigada, Levi, pela tradução. Agora prosseguiremos para a Loreta. Loreta, que medidas você gostaria que fossem adotadas pelas pessoas que não estão diretamente envolvidas na defesa da terra e da água? Você disse que faz isso há 15 anos e tem boas notícias. Então, que outras medidas você gostaria de ver de quem não está envolvido diretamente na proteção da terra e da água? Eu esqueci de perguntar mais cedo. Estamos falando do governo? Ou estamos perguntando sobre outros um irmãos e irmãs que podem nos ajudar? Acho que seria um pouco dos dois. O que o seu coração sentir? Então vou começar dizendo que é muito importante se educar sobre os projetos que estão ocorrendo ter consciência de que isso está acontecendo em todas as partes, encontrar meios de ajudar, ir a eventos, se conectar com os povos indígenas. É muito importante que tenhamos pessoas advogando pela nossa causa. Isso tem ajudado muito a gente nos últimos anos. Doar recursos também ajuda, porque todas as nossas comunidades começam com nada, só nossas pessoas e nossas histórias. Então, é muito importante que se as pessoas pudessem donar, doar seu tempo, ou até sua especialização, e mesmo dinheiro, que é importante, porque precisamos de dinheiro para ir de A para B, seja para ir a reuniões, ou para outras terras, visitar comunidades que foram impactadas também é importante que as pessoas visitem as terras impactadas Muitas pessoas nos ajudam ouvindo nossas histórias e visitando a terra e assim elas despertam E também falei sobre a reconciliação mais cedo ganhamos na justiça temos agora o direito sobre a nossa terra e estamos em negociações com a província da Colômbia Britânica, no Canadá. O trabalho de reconciliação é muito importante para nós, junto com a restauração e a justiça e a compensação pelo que passamos. Tudo o que exigimos do governo agora. Então, estamos em discussões com o governo, que eles sabem dos impactos que sofremos, que sejam impactos por meio da mineração, ou de assentamentos em nossas terras, e também da devastação florestal, que tem sido muito devastadora para a nossa terra. Então é muito importante que o governo ouça a nossa história e que eles escutem com o coração. E também estejam receptivos às nossas necessidades, e isso que a reconciliação significa para mim, e eu vou deixar por aqui. Obrigada por conseguir colocar tanto o governo quanto as possíveis pessoas que podem advogar pela causa. As pessoas às vezes tendem a esquecer que não, só, não são só mulheres que defendem as terras, mas também há mulheres tentando defender as terras e conseguir ganhar causas com o governo. Agora, vamos passar os próximos 20 minutos respondendo perguntas. Tem um ícone no pé da tela chamado QIA. Você pode fazer suas perguntas ali. Se tiver perguntas, você pode responder por ali. Temos uma pergunta. O Jim. A pergunta é a seguinte: Como você recomendaria conectar as mulheres defensoras da terra e a produção de comida? as áreas urbanas do Canadá. Alma, você quer responder? Sim, vou tentar. Aqui em Fredericton, onde eu vivo, A Associação de Mulheres Nativas do Canadá tem um programa agora que se chama Mulheres Indígenas na Agricultura. Estamos tentando educar, a pessoa, educar as pessoas em como preparar o solo e produzir comida em seu quintal. Muitas mulheres se inscreveram. Tentamos encontrar sementes em maio e elas estavam completamente esgotadas. Você tinha que esperar seis meses para conseguir as sementes. E agora teremos uma outra sessão com o jardineiros de todas as partes aqui da província de Nova Brunswick. E vamos tentar ensiná-los a preparar o solo para que os alimentos tenham valor nutricional. E por conta de todo o uso indevido da terra feito do, pelos fazendeiros nos últimos anos, também o uso de pesticidas, herbicidas, todos os tipos de veneno. A terra ficou viciada. Então, cada vez é necessário usar mais desses agrotóxicos, desses venenos, para que as plantações vinguem. Nosso povo, aqui no Rio, nós não somos fazendeiros, mas nós cultivávamos alimentos, e plantas medicinais, bem perto do rio, havia várias tradições perto do rio, e em nossas pesquisas descobrimos o seguinte, você, atualmente isso é chamado de permacultura, os europeus, viajaram pelo mundo todo procurando as melhores práticas das tribos indígenas e copiaram essa prática, chamaram de permacultura e se apropriaram como se fossem deles. Olha o que nós fizemos, sem dar nenhum crédito, nenhuma credibilidade às populações indígenas da qual eles obtiveram essa informação. Então, nós queremos trazer isso de volta. Conseguimos acessar uma, um pedaço de terra enorme com vários acres, sem acres de floresta, com várias plantas medicinais. E queremos trazer de volta todos os tipos de alimentos nativos e naturais desse território. Queremos plantá-los lá para que possamos protegê-los. Para que sempre haja um Hum, um suprimento de alimentos e medicinas? Como que as pessoas que vivem na cidade de Fredericton podem se conectar com isso? Você pode chegar lá de carro em 30 minutos. A partir de Fredericton. As pessoas de outras áreas vão até esse local aprender esse método de cultivo e, e colocar em prática em seu próprio quintal. Loreta, qual seria a sua contribuição? Eu estava pensando nisso, ao olhar pela janela aqui, pois há várias primeiras nações... E eu estou pensando como que eu posso me comunicar com elas. E, por incrível que pareça, muitas pessoas estão no Facebook. E se você coloca uma ideia, expõe uma ideia no Facebook, as pessoas escutam, a educação é importante. Muitas mulheres querem aprender a plantar seu próprio jardim. Eu vivo na cidade e eu quero aprender. Então, eu diria que Diria para encontrar meios de se conectar com essas pessoas que ensinam isso. Muitas escolas querem trazer isso para a sua realidade, para as crianças. As mídias sociais, o Facebook, são outros meios de conseguir. Essa, essa pergunta é difícil, eu vou deixar por aí, eu quero pensar um pouco mais. É, essa pergunta é difícil mesmo pela nossa experiência aqui em Halifax. Temos uma comunidade aqui há 45 minutos e agora temos esse desafio e conseguimos é, criar bastante visibilidade por meio do Facebook. Então agora várias pessoas de Halifax conseguem se conectar. Eu sei que essa pergunta foi direcionada ao Canadá, mas quero pedir a contribuição da Avelyn também. Porque os povos nativos do Brasil foram basicamente forçados a migrar para as grandes cidades no Brasil. Então, eu gostaria de estender essa pergunta para a Avelyn. Você falou sobre o desmatamento, a mineração. Como você recomendaria conectar as mulheres que estão enfrentando esses desafios às pessoas que estão vivendo nos centros urbanos? Bem, como eu disse antes, 38% da população brasileira está nos grandes centros, da população indígena brasileira está nos grandes centros urbanos. As I said before, 38% of the indigenous population here in Brazil is in the big cities. Nós temos uma luta muito we have a land fight very very old. E o que nós na And what we do in the city in order to survive? is é manter a nossa tradição is to keep our tradition viva alive. Não temos território físico. We don't have physical land, physical territory. Porque as pessoas migram da floresta. Because the people migrate from the forest. Das suas aldeias, from their tribes, para as periferias da cidade. to the outskirts of the city casas muito pequenas, very small houses, em comunidades muito pobres, in very pure, pure, pure com pouca terra, with quase small, nada, com pouca terra, cima da outra, A house above another. e é quase impossível so it's impossible. cultivar para sobrevivência. impossible para plantar para o sobreviver. Então, a nossa alimentação depende toda. So, our nutrition depends on das compras feitas no mercado. Depende da comida que nós no mercado. Por causa disso, Because of this, nós fomos atrás de ocupar novas terras. Nós tentamos ocupar novas terras. E quando fomos a esse território and à beira do rio Paraupeba Começamos a construir uma start, aldeia indígena we to build a new indigenous tribe, formada por, pe por pessoas indígenas made by indigenous people, que saíram do território tradicional e viviam nessas favelas na cidade. That came from their original territory and came to live in these city slums, city outskirts. E nesse território, and in this territory, começamos a cultivar e a retomar o, o, a ligação com a terra we started to plant and retake our connection with our land dois anos depois two years after a valley the company Vale cometeu o crime committed a crime com o rompimento da barragem do feijão with the damn bracket que destruiu todo o rio that destroyed the entire river e tudo que já havíamos começado a construir. And we to build. Muitas pessoas retornaram à cidade. A lot of these people returned to the city. E continuamos a luta para conseguir um pedaço de território para que possamos reconstruir a nossa vida para conseguir uma nova peça de terra para que possamos regrinar nossas vidas. Ok. Então, no interesse do tempo, obrigado, Evelyn. Muito obrigada, Evelyn. Você realmente abriu os nossos olhos para esse deslocamento dos povos de suas terras ancestrais e as dificuldades de recomeçar. Então, muito obrigada. Só temos mais 10 minutos. Então, vou combinar algumas perguntas aqui, vou juntar perguntas interrelacionadas. Uma é do Matt. Ouvimos o quanto é importante educar as pessoas para que elas entrem nessa luta. Como e onde essa educação deve começar? E espero que duas dessas respostas possam ser dadas. Avelin, qual, qual que é a sua opinião sobre as alianças com feministas e ecologistas? Você já fez alguma conexão com esses tipos de aliados? Nem, é, nem sempre é pá, fácil, mas vou começar com onde a educação deve começar. Acho que ouvimos um pouco disso na resposta anterior. Onde a educação deve começar e quais as potenciais alianças que pode, podemos ter, é, por exemplo, com feministas e ecologistas de organizações não indígenas? Alguém quer responder? Nos últimos 15 anos, quando começamos em 2005, Tínhamos reuniões em todas as cidades para espalhar o conhecimento, educar as pessoas sobre a nossa luta. Queríamos conseguir mais aliados. Várias pessoas ah, eram contra o que estávamos fazendo, mas nós continuamos com a nossa batalha. Tivemos reuniões em Vancouver, Tivemos painéis, chamávamos pessoas, convidávamos pessoas para tomar chá com a gente à tarde e nossos líderes podiam falar sobre a nossa luta, os nossos, as nossas histórias e muitas lágrimas também, porque muito, muito disso é muito difícil para as pessoas. Várias vezes eu tive crises nos últimos anos. Como a Evelyn falou, isso é muito, é muito triste. E você tem que advogar pelo que você está falando, pelo que você está defendendo. Eu tenho uma página no Facebook, a FN Warme, que é Mulheres das Primeiras Nações Defendendo a Meração Responsável. E eu diria que qualquer jeito possível, por exemplo, jornais, tínhamos algumas mulheres que faziam grupos de leituras. Falávamos de impactos à Terra, de toda, toda forma possível. Temos que pensar fora da caixa. Temos que ser criativos, pois há vários jeitos de conseguir espalhar a informação atualmente. Na época, muito tempo atrás, só tínhamos cartas. Então, atualmente é bem mais fácil. Há muitas pessoas do nosso lado nos ajudando e eu sou muito ajudando, eu sou muito grata por isso. Obrigada, Loreta. Alma? Onde a educação deve começar? E quais os potenciais aliados? Concordo com tudo que a Loreta disse. E acho que devemos começar a ter seminários dirigidos por povos indígenas, por pessoas das nações, seminários, palestras, o que puder para educar a população. Quando eles vêm para as cerimônias espirituais, eles aprendem muito e é algo transformador para eles. Então, é muito importante que possamos fazer isso. as pessoas têm uma relação agora com a Terra diferente da do passado. Porque as mesmas forças que estão nos impactando, elas também estão impactando a Terra. E acho que algumas pessoas não veem isso. Então, cabe a nós fazer isso, mostrar isso. Em algumas das sessões de cura, eu ouvia os ancestrais e eles diziam as pessoas vão vir até nós para aprender a andar nesta terra novamente e alguns dos anciãs levantaram as mãos é, foi, tão, foi tão emocionante sim sim Depende de nós, a sobrevivência da vida nesse planeta. Obrigada. Aveline, onde a educação deve começar? Bom, eu sou professora também aqui em Minas Gerais. em Minas Gerais. E eu acredito que a educação precisa começar da educação escolar. E eu acredito que essa educação deve começar na educação escolar. Desde a primeira formação. é preciso haver o um conhecimento da nossa história real. It is needed that we should know our real, our real Nos países que nós, né, nós sofremos a colonização, nossos povos ordinários, resistentes. We the colonization, we, the people. Temos a história contada pelo ponto de vista do conquistador. We have the history told by the point of view of the conqueror. Então fazer esse trabalho de educação, so to do this education work, precisa começar de pequenininho. We need to start from the beginning from very small da criança, criança, até a todas as suas fases de educação formal, até a todas as suas fases de educação formal, como a Guerreira Alma trouxe que é formal, education. e também na educação a that is leading with us participar dos rituais. to participate of the rituals aprender a respeito de nós to learn about us eles não sabem nada sobre os povos indígenas they don't know nothing about the indigenous people não é ensinado nas escolas it isn't told in the schools nem nas universidades even in the universities nós estamos com uma função we, we are like a function. de resgate da Mãe Terra of Mother Earth's rescue. e também preparar outros And also to para esse despertamento. To então, eu acredito que a educação formal so, ela é I, fundamental ferramenta. Então, eu acredito que formal education is a fundamental tool para que a gente mude e traga possibilidades para uma nova geração so that we can change and bring new opportunities to this generation que tenha conhecimento da the knowledge da real história do, dos povos originários of the real history of original people e da sua própria real história também. And of its own real history. No Brasil, In Brazil, nós temos a lei 11645. We have the law 11645. 11, que obriga that o ensino da cultura indígena e afro-brasileira The teaching of the indigenous culture and afro-Brazilian afro, afro culture. Nas escolas públicas e privadas. In public and private schools. Mas não é cumprido. But it isn't followed. Nós, indígenas. We, the indigenous people. Nos organizamos. Organize ourselves. E fazemos. Essa educação racial, racial um letramento racial. Can I ask one more question that we might be able to get in because pertence directly pertains to Evelyn? It was from Judith and it says. Quero perguntar mais uma coisa para Evelyn. Foi a Judith que perguntou. Você falou de duas represas que estouraram no Brasil? Sim. Eu não consigo pronunciar os nomes. Mariana e Brumadinho. Sim. Esses dois desastres com represas no Brasil, eles são reconhecidos nos direitos das pessoas que foram afetadas por eles. Houve algum tipo de compensação às mulheres que perderam sua terra, sua casa, sua água. Você pode responder brevemente, porque a gente está no Sim. limite do tempo. Sim, os dois crimes da, da Vale do Rio Doce company, foram em dois anos apenas, entre um e outro. A empresa começou com negociações de pagamento de indenizações. A empresa começou com compensations money compensations muito baixas very low very low e não apresentaram nenhum and, plano para a recuperação do rio and they didn't show any plan to the recovery of the river eles pagam mensalmente o equivalente a um salário mínimo brasileiro they pay monthly the minimum wage the equivalent to of the minimum wage here in brazil should be around 1000 dollars 1000 reais por mês monthly. o que não é suficiente para manter a vida yeah. e as famílias têm que voltar para a cidade and it isn't enough to maintain the, to keep the families alive so they have to come to the city permanecemos na luta Junto ao Ministério Público Federal. We keep our fights here, uh, alongside the government, along the public ministry here. Okay. Lutando por uma recuperação do rio. Fighting for the river recovery. E uma realocação para as famílias diretamente atingidas, porque não podemos mais nadar no rio, pescar e nada nenhum ritual dentro do rio nada mais and also a land reallocation of the families directly involved in the disaster so these people can't have the water can't have the rituals can't have their food nem realizar os rituais okay, okay thank they... you so much thank you so much muito obrigada I, I... Eu peço desculpas por cortar, mas a gente tá aqui no limite do tempo. OK. Tem mais uma pergunta aqui bastante interessante. Loreta, você falou da reconciliação. Eu vou tentar resumir. E agora eu quero reiterar o seguinte, essa sessão está sendo gravada e vai estar disponível. Muito obrigada a todos que participaram, uma grande honra tê-las aqui. Se os panelistas não se importarem, se alguém tiver uma pergunta que não foi respondida, você pode ir até o Kairos ou talvez a pergunta possa ser feita diretamente aos panelistas ou os panelistas podem compartilhar seus e-mails. Gostaríamos de ampliar esse convite, estender esse convite. Basicamente, o que é comum entre... entre entre o norte e o sul, perdão, é que me parece haver duas per perspectivas com respeito à mãe terra. Há duas perspectivas em relação aos povos indígenas. E eu classifico isso como uma só coisa porque vimos como o governo está do lado das grandes corporações, apesar de estar de, de seu papel ser de proteger os povos indígenas e a terra. O governo, infelizmente, trabalha junto com as corporações para explorar a terra, então há uma contradição aí. Infelizmente, na maioria dos lugares, o governo está trabalhando junto com essas corporações. Em segundo lugar, provavelmente uma pergunta do Frederico, a importância das políticas que tendem a valorizar a memória da violência que foi vivida por esses indígenas, assim como a reparação do que foi feito. Tem sido bem complicado, principalmente para as mulheres do Canadá, as mulheres indígenas. Há um desrespeito pelo corpo das mulheres indígenas. Isso é, um, isso é de longa data. O corpo da mulher indígena é visto como propriedade. Isso é uma contradição com o pensamento indígena. Mas o que eu vi de todas as panelistas é que as vidas indígenas estão conectadas. A terra e a água. E a água é medicinal. Quanto tempo você consegue viver sem água? Isso é muito importante de se lembrar quando estamos entrando numa batalha contra essas grandes corporações. E Também o que a Alma falou, que é muito importante, são as nossas relações. A Loreta também falou sobre isso. A importância de toda a vida, todas as nossas relações. Também houve um ensinamento muito importante da Aveline e da Loreta. Como podemos nos proteger? Como podemos nos curar? porque não podemos trabalhar até a exaustão como mulheres indígenas. E alguns desses ensinamentos... Alguns desses ensinamentos incluem-se reconectar a terra e a água, reconectar as nossas, nossas cerimônias. Elas não são só uma apresentação, elas são sobre todas as nossas relações. Também ouvi sobre a importância fundamental dos alimentos e da água. Principalmente no momento atual com o Covid. É importante que tenhamos uma independência alimentar, seja cultivando nossos alimentos, ou por meio da caça, da pesca. Sei que isso é mais difícil nas áreas urbanas, mas eu quero incentivar as pessoas também nos centros urbanos a pensar sobre isso. Só temos mais um minuto, então vou concluir com o seguinte. As questões ambientais têm relação com todos. Então, use o seu tempo para visitar as terras, se envolver com os povos indígenas. E você vai aprender muito dessa forma. Aprendemos a nos separar, e isso não é o certo. Temos que nos reconectar com a nossa terra ancestral. Ok, agora... Agora a Cristal vai levar adiante. Então, só em finalizar, um momento breve para nos trazer todos juntos e, por favor do Carlos, então, gostaria de agradecer a todos, em nome do Cairos, que é a Iniciativa de Justiça Ecumênica do Canadá, gostaria de agradecer a Alma Brooks, a Avalyn Bunyaka, a Loreta Williams, infelizmente a Dorene não pôde um, estar aqui hoje, gostaria de agradecer a Sherry por moderar, gostaria de agradecer aos intérpretes, Rebeca Grimarães, Firmo Pompeu, Paulina, e gostaria de agradecer a Daniela Camponila por ser moderadora. As gravações desse ensinamento de hoje vão estar disponíveis no site do Kairos nos próximos dias. Então, siga a plataforma MER, que significa Mãe e Extração de Recursos, nas mídias sociais, no Facebook. Confira nosso site, veja o que está acontecendo. Muito obrigada por participarem hoje. Uma boa semana a todos.